Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E no vídeo de hoje, que dia que vai sair hoje? Vai sair no Natal? Então, como vocês podem ver, Feliz Natal. Estou aqui Feliz com Natal. um convidado mais do que especial. Um presente, né? um colírio para as meninas. <risos> Ele, Rui. Dos planilheiros, que a gente já fez um vídeo no canal do pessoal lá dele, do Garcia. Seja bem-vindo, o canal é seu. Fica à vontade para dar um recado aí. A honra é minha de estar aqui. É... Se você ainda não viu o primeiro vídeo, veja o primeiro vídeo. Tem que vai ver, ser né? a continuação. Então, é. Mas é uma honra estar aqui, ainda mais uma data tão importante como o Natal. E aproveita e, e se inscreve no, nos canais, porque ele tem que bater só 100 mil, né, os planilheiros, e a gente tem que chegar nos 10. Que o Whindersson Nunes que fica preocupado que nós estamos chegando. Toca a vinheta? Você quer dar algum recado? Não, toca a vinheta, Juliana. <risos> Olha que risada de bruxa, velho. <risos> Nossa Senhora da Aparecida. <risos> A gente vai usar aqui duas ferramentas do Office 365, okay? Forms e SharePoint. Então primeiro a gente vai usar o Forms, então eu vou clicar aqui no Forms, e por que, que a gente vai fazer isso? Basicamente eu vou fazer, eu vou fazer um controle de viagens, então eu sou um cara que estou chegando aí perto da quantidade de viagens que o botão faz, então o botão tem tá no em média de 200 viagens por ano aí, Quantos trechos trecho você fez? Seis Z zoeira. Seis an Esse ano? Cara, exatamente não sei, mas já foi mais de 140 trechos. Eita mano, ele bateu, 140. ele estava me contando aqui nos bastidores o nível diamante Prime, o que você quiser de todas, todas não, mas que das principais <risos> é, companhias aéreas. <risos> Isso não é muito bom, no primeiro ano isso é, é bom, é legal. no terceiro ano você já fala, cara, tem que repensar isso, e mas Tem é filho legal. uma seis cidades, ele falou para mim também. Mas, não, não, isso não é <risos> nenhuma, <risos> não foi esquisito. mas vamos lá. Então, o é, que, que eu vou fazer aqui basicamente? Eu vou fazer um Forms, uma entrada de dados para cadastrar as minhas viagens. Então, por exemplo, ah, vou vir aqui em janeiro, aí eu vou lá e coloco, ah, eu quero fazer data de início, data de fim, data de ida, data de retorno, o aeroporto de origem, aeroporto de destino. Isso aí vai entrar lá no Forms, como entrada de dados, eu vou jogar isso para dentro do SharePoint e depois eu vou ler no Power BI. Show de bola? Entendeu, Juliana? Entendeu? Então, vamos lá. É muito simples. Eu não vou, não vou fazer nenhuma linha de programação com isso aqui, ok? Então, eu vou clicar aqui em Nova Forma e agora eu vou vir aqui e vou colocar. Isso aqui vai ser, por exemplo, Cadastro, Viagens, Botão do Excel. Show de bola. Eu venho aqui e adiciono uma questão, ok? Aí eu tenho alternativas, eu tenho texto e eu tenho aqui, por exemplo, data. Eu quero beleza. por alternativa. Então, clico aqui nela. Beleza. Vamos colocar aqui. O primeiro vai ser a data de ida, né? A data de... De partida. Ata ah, tá de partida. Ata ah, tá de partida, não. Vou colocar aeroporto. Ah, aeroporto, partida. Beleza. Aqui embaixo eu vou colocar, por exemplo, logo quais são os principais aeroportos que eu mais é, vou. Então, Vitória, né? É, vamos colocar aqui VCP. GRU. Vamos colocar GRU. BSB? BSB. E aí você pode colocando, né? É. CNF, FOR, é, e assim vai por legal. diante, ok? Então vou colocar aqui uh, um último que é Congonhas. Então, CGH, ok? E eu vou colocar aqui essa opção de outro. Se caso eu quiser um outro, por exemplo, né? Eu vou lá e coloco, né? Botão, agora, próximo mês, vai para Orlando. Então eu vou colocar MCO. Exato. Né? Então é, assim e, vai. O cara então... sabe a sigla de Orlando. <risos> então vamos lá. Vou adicionar aqui, agora eu quero por data. Então, uma, uma nova pergunta. Ah, um negócio legal. Seu Se cliente. Clique aqui em cima, reparem que tem uma, uma opção aqui, ó. deixa eu dar um zoom, para vocês conseguirem enxergar. Essa daqui, ó, que é deixar obrigatório que o cara preenche aquilo ali. Entendi. Se ele não preencher, ele não consegue cadastrar. Então, eu posso vir aqui e colocar como obrigatório, tá vendo? Massa. Tá Agora, eu vou colocar a segunda questão aqui. A minha segunda questão, eu já coloquei como data. E eu também posso fazer aquele lance do obrigatório aqui. Ó. Então, eu posso vir aqui, obrigatório. Show de bola. Vou colocar só o título dela, né? Data de partida. Beleza. Show de bola. Vou adicionar mais uma. Aeroporto de destino. Então, tem aqui, aeroporto de destino. Isso aqui é parecido, inclusive com o Google Forms. Beleza, né? Na verdade, é. o Forms da Microsoft veio primeiro, depois veio do Google, né? Mas ele ficou um pouco fora do, do, da Microsoft agora voltou. Aeroporto de destino. Vamos colocar aqui VCP, vamos colocar VIX, vamos adicionar. Vamos colocar CNF, que é o de Confins. Vamos adicionar, vamos colocar aqui mais o quê? Grupo, tá bom. E adicionar a opção uhum. um outro. Beleza, só isso que eu preciso. Fiz isso, ó. Coloquei aqui, aeroporto de partida, data de partida, aeroporto de destino. Falta só colocar mais um, que é a data do retorno do cara. Então eu coloquei aqui, ó, data de retorno. Simples assim. Então eu fiz um formulário aqui, nada mais. Tá pronto. Preciso salvar? Não, já tá salvo. Tá tudo na nuvem. Show? Então 365 da nuvem a gente está usando. Feito isso, vou fazer o seguinte: está escrito ali até o seio de lá em cima, né? já está é, fica... salvo aqui, tá, tá vendo? Visão. Feito isso, eu vou fazer o seguinte: eu vou entrar no outro carinha aqui que é o Flow. O Flow é fantástico. O Flow ele vai pegar a cada informação que entrar pelo Forms, por esse formulário, cada pessoa que preencher, der um ok, ele vai colocar essa informação num lugar para mim dentro do SharePoint, ok? Então, Forms, Flow, SharePoint. SharePoint é uma solução de intranet, é uma solução super completa para empresas, tá ok? A gente vai usar o SharePoint online. Eu estou tentando pegar a tradução, né? o Flow vai dar o fluxo, o SharePoint vai ser acho que, o ponto de compartilhar menos informações. É, o SharePoint vai ser que meio onde eu vou guardar a informação. Beleza. Tá bom? Para depois pegar dentro do, do Power BI e puxar do SharePoint. Então, vou fazer o seguinte, eu vou entrar no SharePoint e vou criar uma lista no SharePoint. O que, que vai ser uma lista? Vai ser onde eu vou guardar essa informação, vai ser uma tabelinha. Então, eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, ó, vou lá na engrenagem e vou fazer o seguinte. Um beijo para ler. Letícia. <risos> vou adicionar aqui o meu aplicativo, tá? Adicionar o aplicativo é a forma que eu vou fazer para adicionar uma lista aqui dentro do SharePoint. Então, eu tenho aqui uma opção, ó, lista personalizada. Clico nela e eu vou criar uma lista exatamente com aqueles mesmos campos que eu fiz no Forms, para ele ter onde guardar. Tá. Ok? Então, eu vou chamar essa lista de lista, list, botão Excel. Eu vou criar. Isso aqui é muito legal para para solução para pequenas e médias empresas. Você fazer cadastro de fornecedor, cadastro de, de, de gastos de viagem, cadastro de um monte de coisa. Então, a minha lista foi criada aqui, ó lista, botão do Excel. Posso clicar nela e agora eu preciso adicionar as colunas dessa lista. Uma dica muito legal é sempre deixe essa lista, que, ó, essas colunas que você vai criar dessa lista, como texto mesmo. Depois, ela no Power BI, você vê qual é o tá tipo tá? Você brinca com ele. Então, eu vou clicar em edição rápida, ser mais fácil aqui para a gente trabalhar. Eu vou vir aqui, por exemplo, ó, título, tá vendo? Vou renomear a coluna. Eu vou chamar essa minha primeira coluna de aeroporto e agora vou botar destino. Não, origem, né? Foi origem origem. Beleza. Não precisa ser o mesmo nome que está no Forms. Ah, é por isso que eu estava preocupado. Não, não, não precisa. precisa Pode ficar tranquilo, não precisa. Aí vou adicionar mais uma aqui. Uma coluna de texto. De texto. E vou colocar aqui data de partida. Aí vou colocar aqui mais uma de texto. Ó, tá vendo como é simples? Eu não estou programando nada, eu só estou programando destino e vou colocar aqui, ó, mais uma data retorno. Pronto. Está pronta a minha lista. Acabou. Agora eu venho aqui e só sair da edição rápida. Isso minha nós lista estamos já tá no SharePoint. Point. Minha lista já está pronta no SharePoint, ou seja, onde eu vou guardar a informação. Beleza. Peguei beleza. a informação do cara, não Forms e fiz a parte do SharePoint, que é onde guarda a informação. Só que uma coisa não está conversando com a outra ainda. O que, que eu preciso? Só pergunta. O... O Forms, ele não... Ele já tabula as informações já, para você ou não? Já, já, já tabula. tabula. Também tem. Só que é mais fácil você conectar o SharePoint do que o Forms. Por isso que a gente está fazendo isso. Entendeu. Pelo Power BI. Então, falta os dois conversarem. A cada registro que entrar no Forms, ele vai ter que jogar um, no o... SharePoint. Beleza. Show de bola? Como é que eu faço isso? Eu faço isso, essa integração. Integrações eu faço sempre utilizando o Flow. Então, eu vou voltar aqui no portal Office. E ele tem aqui, ó, Flow. Flow faz diversas Cara, integrações. se você fizer as coisas aí dentro, eles ficam tudo interligados. Tudo interligado. Eu sou burro pra caralho <risos> Não, é isso não. Vamos lá. Vou fazer o seguinte. Ó. Eu vou vir aqui em Novo Novo Fluxo, aquele eu já tenho alguns, tá vendo? Criar a partir de modelo. Ou seja, eu não vou nem precisar ficar criando o fluxo que faça isso. Tem como eu fazer do zero. Mas eu já sei que alguém já fez e salvou esse modelo. E tem um, uma biblioteca de modelos, está vendo? Então, por exemplo, ó, salvar anexos de e-mail do Outlook no seu OneDrive. Já tem um Flow que faz isso Pô, automático tá para você. Pai. Já tem um Flow que obtém previsão do tempo de hoje para a localização atual e te manda. Beleza. Já tem diversos, tá vendo? Tudo isso aqui ó, são modelos ó, que você pode fazer. Né? São modelos. Mas eu quero fazer um modelo utilizando forms. Então, eu venho aqui e digito forms. Ele buscou todos os modelos que eu tenho com forms. Então, esse aqui me atende. Registrar respostas de formulário no SharePoint. A cada resposta, ele registra no SharePoint para mim. Show? Massa. Clico aqui, quando eu faço isso, ele vai verificar. bem cá, seu registro lá no SharePoint está certinho, tu tem informação. Tu no Forms também tá certinho. Tá vendo que ele, ele verificou aqui embaixo a minha conta, ó. Repara, minha conta está verificada. Ó. Ele verificou a minha conta. Beleza. Vou clicar em continuar. Reparem, eu não fiz nenhuma linha de programação até agora. Estou integrando não, Assim só tá? só apertando o botão ali integrando as informações. Beleza. A partir disso ele vai pedir aqui. Vem cá, qual o formulário que você quer colocar como entrada? Qual o formulário? Eu vou escolher um formulário aqui. Carregou todos. Eu Bom já tenho o um formulário. Cadê o botão, botão do, Excel. do Excel? Aqui embaixo ele também pergunta. Ó, qual o formulário? Você vem aqui e seleciona o botão do Excel. Aqui embaixo tem uma dica, tá? que é a parte do SharePoint. A parte do SharePoint, você tem que voltar no seu SharePoint e pegar aqui ó, a parte inicial do SharePoint, tá vendo? O endereço raiz dele. Ctrl C, volta aqui. Cadê o Flow? Aqui. Sai do Zoom. E vem aqui e clica aqui. ó. Inserir valor e digita. Né? Ou dá um Ctrl V. Pronto. Quando você faz isso, ele vai listar todas as listas que existem. Ó. Então, tem que lista legal. botão do Excel. Pronto. Aqui eu posso continuar adicionando ações, tá? Mas um negócio legal pra eu fazer. Reparem que ele pegou justamente os campos da lista do SharePoint. Origem, data partida, destino, data retorno. O que que eu vou fazer? Origem, eu quero que ele preencha com aeroporto de partida. Tá aqui as listas, ó. Reparem. Deixa eu tirar os zoom é que nós aqui. nós atrás. Aí, ó, ó. Aeroporto de partida, tá vendo? Quando eu clico aqui, ó. Cliquei aqui. Ele vai abrir aqui pra mim, ó. As opções que são justamente do Forms. Então eu pego lá do Forms. Aeroporto de partida. Beleza. Tá aqui. Depois, data da partida. Ele também vai abrir aqui, ó, data da partida para mim. Beleza. Depois, eu vou fazendo isso. Destino, pego o aeroporto de destino. E por fim, data de retorno, eu também vou buscar. Deixa eu pegar aqui embaixo, data de retorno. Pronto. Ficou assim. O que, que ele tá fazendo? A cada cadastro que eu fizer, cada registro que eu fizer, no Forms, ele vai pegar a informação de aeroporto de partida e jogar dentro dessa lista. Data de partida, aeroporto de destino e data de retorno. Pronto. Muito bom. Tá feito. Tá... A integração tá, tá concluída. Terminei isso aqui, você pode adicionar uma ação. Como assim uma ação? Ah, a cada registro, eu posso, por exemplo, colocar que ele mande um e-mail para alguém, que ele faça alguma outra ação, enfim. Todas as integrações possíveis estão aí, show? Então, eu não vou colocar mais nenhuma ação, eu simplesmente vou salvar isso aqui, mas antes disso eu vou dar um nome a esse fluxo. Então, eu vou chamar esse, esse flow aqui de botão Excel, esse vai ser o meu flow. Eu vou salvar, pronto, tá salvo. Aí, o que, que eu vou fazer? Vamos testar agora. Eu vou lá, vou cadastrar uma viagem e vamos ver se ela registrou dentro da minha lista do SharePoint. Vai. Então, o meu formulário está aqui e a minha lista está aqui. As duas estão zeradas, nada nas mangas, Ok. <risos> Vamos verificar aqui. Então, vou vir aqui para o preview dele, a gente conseguir registrar. Eu vou registrar uma viagem de vitória. Assim, um negócio legal. Ah, Rui, como é que eu mando isso aqui e tal? Como é que eu mando esse. Como é que eu. Como é que... Onde está o link para eu registrar essas informações? Você pode vir aqui, ó. Tá vendo? Em compartilhar, o link tá aqui e o QR Code também tá aqui. Ó. Você pode fazer o QR Code e mandar pai. o QR Code, tá? Simples assim. Então, por exemplo, vou pegar o link, vou abrir uma outra página, inclusive. Ctrl C. E vou abrir aqui numa outra página. Uma opção legal disso aqui também, esse compartilhar, é quando você vai compartilhar esse daí só com a sua organização, tá aqui essa opção. Quando você quer compartilhar com qualquer pessoa, essa outra opção de cima, que aí não precisa estar só dentro da tua Entendi. organização. Então aí você tem uma questão de segurança da informação. Já vem flegado só para compartilhar com pessoas do teu mesmo arroba ali, da né, tua mesma empresa, tá bom? Então é só acionar essa opção de cima, beleza. Vou vir aqui e vou cadastrar agora. Então, VIX, a data de partida. Vamos colocar uma data aqui pro ano que vem, fevereiro. Então, dia 12. E vou para... Vamos botar aqui outra cidade. Vamos pra Gru. Um Gru. E data de retorno. Vamos colocar fevereiro também. Só que vamos colocar dia 28. Ótimo. E vou enviar. Se tiver funcionando a bagaça, é para entrar direto lá. É. Na hora que eu clicar lá e dar um F5 na página. Que é pra ó, atualizar? Para atualizar a página. Nem precisei dar um F5. Automaticamente ele já foi. Show de bola. Já tá lá registrado. Tá com frio a moça ali. Tá com frio? <risos> Já está registrado, então show de bola. Tendo feito isso, agora a gente consome esse dado para dentro do Power BI. Que é o que, que, que nós vamos fazer no próximo vídeo. Gente. Que o que nós vamos fazer no próximo vídeo. O que nós vamos fazer agora ou então esse vídeo para aqui, porque lógico que ele vai vir aqui você acha que eu vou gravar um vídeo só no canal. Nós vamos aproveitar e... Então, já me perdi onde eu estava. Depois disso a gente vai agora consumir a é, cidade do Power BI. Depois FBI. disso eu vou comer o Power BI que vai ser no <risos> próximo vídeo. Então algum recado além do Feliz Natal, Feliz Natal para você. Feliz Natal, assista o próximo vídeo aqui que a gente vai conectar isso aqui no Power BI. Eu vou mostrar isso também utilizando função personalizada. Muito um bom, muito legal o Power BI. O espírito natalino na hora de dar o recado do Feliz Natal. Uma coisa que é notável, é, né? Os dois. <risos> é, os dois. Tchau. Feliz Natal. Feliz Natal. <risos> Pra você também, Garcia, que sumiu daqui. Tô esperando o nosso é, Tutankamon. É, Colocou é, foto do tá. Garcia em algum lugar aí? Tem que colocar. Na próxima a gente traz ele na marra. Traz. Quantos anos o Garcia tá? O Garcia tem, eu acho que 37, 39 milênios. Milênios. Entendi. Esse é o Rodomuxo, <risos> Beijo. Falou.